É, no PC dele até tá uma foto da Excella. Ele ia começar a sondar ela, provavelmente, né? Rapaz, rapaz, rapaz! Olha, eu curti bastante, cara. Eu curti bastante. Acho que é o. The blade that kept us apart. But I've been moving on. Can't be still for long, cause it's the only way. Never ache for a place called home. Can't hold us so aside. Gotta let it all go. I have a purpose, it's all that I need to help me find my way every day. Your eyes on the road ahead don't be drawn into the lies or the shadows in your head Keep your eyes on the road ahead and don't ever look back don't ever look back cuz I, I got a feeling in my bones that everything's gonna be fine yeah. E ali liguei foi a dubladora da da mesmo a voz daí da Ida, a voz original As Vozes Brasileiras Dublagem excelente you também trust, can one day you're the you're the Nossa, olha o tanto de voz de ganado Olha o tanto Caramba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 Olha... Preciso dizer que... A Capcom arrasou, cara. Eles realmente ficaram traumatizados com o remake do, 4, do, do 3, hein? E aí eles falaram, não, a gente não pode errar dessa vez. Não pode fazer merda. Tá bem, né? Tá bem. Muito bem. Que bom, que bom. Acho que... É, que nem fala. Às vezes é... Bom, claro. Na verdade, esquece. Eu ia falar... Mas, de qualquer forma... Um erro... Deixa marcas e aí... Eles tentam nunca mais repetir, né? Isso aí, gente. Vou cortar aqui. E vamos ver, né? Eu joguei muito picado. Como vocês podem ver, eu apareci com várias roupas né? ao longo do... Várias blusas diferentes, né? Então... Mas, muito bom, muito bom. Olha o André Melo, maravilhoso. Maxon Lima, caraca, o Maxon tem o nome dele no Resident Evil. Maxon, maravilhoso. Ah, nossa, arrasaram. O André e o Maxon são incríveis, cara. Muito bom. The Bullet or The Blade? A bala ou a lâmina, a música. Muito bem. Tá, vamos ver meu tempo, né? Que, putz, eu demorei pra caramba, gente. Porque é, também fiquei caçando coisinhas, né? Tipo, fazendo as quests do, do mercador e tal. E nem fiz tudo. Muito bom! Ah, eu quero cortar, mas essa música é muito boa! <risos> Olá, Jean e Denis também, da Capcom Brasil. Olá, é, agradecimentos especiais, né? E colocaram o Shinji Mikami e a equipe original de desenvolvimento. Legal. muito bom. Ah, tá acabando, né? Ficou até agora. <risos> Olha lá, M2, Tatsuya Minami. E tem AK2 ali, K2 também. Nossa, eu demorei uhum. demais, cara, <risos> 21 horas. Nossa, eu demorei muito, gente, muito, muito, muito. Mas tá aí, tá aí meu resultado, fazer que nem a, a Hannigan, vou baixar aqui um pouquinho. É, espero que vocês tenham gostado desse gameplay né? e que vocês tenham se divertido. E é isso. <risos>